Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já na lição número 5. Estamos já terminando o nosso primeiro mês, graças a Deus, uma benção, nossa escola bíblica sendo abençoada. Hoje a lição cinco, servo e as multidões, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, lhe convido a se inscrever. Eu sou o professor Ronald. Professor do Instituto Teológico Metanoem, estamos aqui para servir os amados, tá? Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Vamos lá, texto áureo, diz assim, a grande multidão ouvia ter boa vontade. Marcos 12, 37 b E a verdade aplicada disse é como Jesus, seus discípulos devem lidar com as multidões, com... Compaixão, discernimento e atenção. E nós temos três objetivos: ensinar como devemos nos portar em meio à multidão, mostrar que ninguém pode atrapalhar nossos sonhos e falar que o céu socorre quem vai ao seu encontro. Texto reverência, Marcos 3, versículos 7 a 11. Por favor, vou pedir para você ler, tá? E eu vou nos comentários. Aí tá? vamos talvez voltar ainda no texto de referência, mas leia aí. introdução diz: estudaremos nesta edição mais, mais um importante aspecto do Ministério Terreno de Jesus, lidando com as multidões. O enfoque será quanto à questão de oportunidade, atenção, discernimento é discipulado, pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue Cristo, não significa que automaticamente é um discípulo de Jesus, né? Porque voltando um pouquinho, é interessante essa forma de, de ser colocado, tá? Que nós pensemos um pouquinho, né? É, eu estou no meio da multidão, mas qual é o meu objetivo de estar lá? Tá? Eu quero oportunidades, né? é, eu quero prestar atenção no que Jesus disse, eu quero o quê? Né? É, o que, que eu quero? Como é o objetivo de estar no meio da multidão? Ou seja, no nosso contexto hoje, seria qual o objetivo de estar na igreja, no culto, ok? É, parte 1, um, Jesus e a multidão. <risos> Atento às necessidades da multidão. No meio da multidão, mas atento às oportunidades e não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. É, é belo dizer que assim como Jesus se compadeceu da multidão, também nós, tá? na nossa caminhada cristã, somos chamados a termos compaixão do povo podemos dizer que Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo saciava com seus ensinamentos. Nós falamos, eu acho que na segunda ou terceira lição, tá? essa questão da compaixão. Né? É importante você olhar, tá? no canal está as explicações, tá? mas estou dando um pequeno parecer aqui, como é que Jesus identifica né? essa fome é, de, de, da multidão, tá? Tanto é, a físicas, quanto a questão de buscar conhecimento, tá? Justamente compaixão significa ser, sentir o que outro sente, tá? Então, quando você tá? aprender a se colocar no lugar do outro, tá, eu creio que vai ser muito mais fácil tá? perceber o que essa pessoa está querendo, né? E você, assim, criar um laço de compreensão e não de julgamento. Porque se eu não me coloco no lugar do outro, eu posso julgar essa pessoa de forma negativa. Mas quando eu me coloco no lugar do outro, aí tenho compaixão, tá? Eu percebo a necessidade dessa pessoa que ela quer com isso que ela está falando ou fazendo, ok? Então, Jesus tem essa percepção, se coloca no lugar do outro, que é compaixão, percebe tá? e age conforme isso. Então, atentos às necessidades. Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nós colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênçãos. Ele, porém, respondendo, lhes disse, Dai-lhes vós de comer. É. É, o Senhor nos chama para participarmos do processo nos orienta como agir e nos capacita com o poder do Espírito Santo. Aí tá? eu coloquei aqui uma comparação da postura de Felipe e André, como são visões diferentes. Tá? Primeiro ponto é aqui que Jesus percebe a necessidade do povo, tá? está atento e é, lança o desafio. Né? Olha, o povo está com fome. Ah, mas não tem, né? É, como é que uma fazer é, está com fome? E aí? Né? Dá-lhes o que você comer. Tá? Vocês alimentem eles tá? Porque é muito fácil dispensar a pessoa né sem dar o que comer. Ou se não, eu vou orar por você Deus vai providenciar. Tá? Mas você está querendo comida. Né? Qual a diferença da visão de Felipe e André? Veja, vamos usar João 6, versículo 6 ao 9. disse Felipe respondeu-lhe. Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isso para tantos, né? Então, aqui eu quero que você perceba que há pessoas que focam para aquilo que não tem. Eles percebem mas, normalmente, o lado negativo da circunstância. Veja, é a mesma circunstância, tá? É mesma, a mesma experiência, mas alguém olha e diz, ah, não tem. a outro que olha e diz, ah, tem, né? Tem algo, tipo assim, tem uma semente, né? Mas que é para muitos, tá? Então, é muito importante tá? que nós nos permitamos focar tá? naquilo que temos para que nos possamos colocar na mão do mestre, para que o milagre aconteça. Você deve lembrar-se que ocorreu algo semelhante. Quando Elias chegou na casa de uma mulher né, e disse para ela fazer né, uma comida para ele, e ele diz assim, ela disse assim, não tem nada. Aí ela para, pensa e diz, ah, bom, tem um pouquinho, um pouquinho, restinho de azeite né, e um pouquinho de farinha, não importa. Tá? importante que você enxergue o que tem, tá? Porque quando você enxerga o que tem, tá? aí você está dando oportunidade ao mestre de fazer o um milagre. Eu gosto que é de alguém que disse que Deus sempre nos dá sementes. Tá? A semente só produz quando você coloca na terra e colocar aqui na terra e colocar nas mãos de Jesus, agir, né? Tem isso, vamos ver o que dá para fazer, tá? No meio da multidão, mas atentos às oportunidades. Né? Perguntou ao pai dele, quanto tempo há que ele sucede isso? E ele disse, desde a infância, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tá, aqui, o nosso autor coloca que aprendemos que as disputas, discussões no meio da multidão, ou as frustrações, não podem nos impedir. Tá? Por quê? Diz a Bíblia que Jesus estava no monte, quando ele desce do monte, a multidão está questionando os discípulos porque trouxeram, esse pai trouxe o filho que está possuído do espírito maligno, e eles, os discípulos não puderam expulsá-lo. Aí o pai joga a culpa para os discípulos, dizendo, ó, oh, trouxe para ter os teus discípulos, não puderam fazer nada. Aí Jesus escuta e aquele homem, aquele pai, ainda disse, né? Se tu podes fazer alguma coisa. Então, Jesus percebe que aquele pai tem dúvidas. Jesus vira a questão e disse lhe se tu podes crer. Então, Jesus identifica que o milagre, não aconteceu porque nem os discípulos, nem o pai acreditam que vai acontecer. E aí é impossível, você sabe disso, é impossível acreditar a Deus sem fé, tá? Então, Jesus repreende, né? Você pode ler no texto, ele disse, ô oh, geração incrédula e perversa, até quando, né? Bom, é, houve disputas e discussões né, com o pai e os discípulos, tá? E tentaram várias vezes, têm frustrações por não conseguir né, é, o resultado que eles querem, mas ainda bem que Jesus chega, tá, e resolve a circunstância, ok? Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Marcos relata haver uma mulher que padecia de uma hemorragia visivelmente incurável ao homem e que vagarosamente destruía sua vida, tá? em Marcos 5.26. Aquela mulher do fluxo de sangue, você lembra bem dela, né? eu creio, né? se você participa da Escola Bíblica, nós lições já falamos dela. O que queremos destacar aqui que é o texto que diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou no seu vestido. É, e ela recorreu ao servo, né? Jesus, né? indo entre a multidão e encontrou cura, alívio, paz e salvação. Veja o texto, ouvindo falar de Jesus. Por que que diz ouvindo falar de Jesus? Agora nós vamos voltar para nosso texto é, de referência e veja aqui. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia, da Judeia e de Jerusalém e do meio da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto tá, um barquinho junto dele, por causa da multidão. Por quê? para que não o apertassem, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos, quanto tinham algum mal, se arrogavam, né? ou se, ou se arrojavam, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. Tá? Então, você percebe que Jesus, né? é, aliás, que a multidão, né? Muita gente já tinha lançado sobre Jesus para tocar em Jesus e assim terem milagres. E essa mulher, agora, se voltarmos aqui no nosso ponto 1.3, tá? Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela já ouviu. Tem muita gente que está dizendo, olha gente, eu toquei em Jesus, fui curado. Ele nem orou por mim, nem falou nada, mas eu toquei e fui curado. É muito importante que nós também compartilhemos aqui, aquilo que Cristo fez por nós para que mais pessoas possam ser motivadas, haja motivação tá? para que as pessoas venham a Cristo. Tá? Então, essa mulher procura Jesus porque ela ouviu falar do milagre. Agora... Uma perguntinha, quantos não você está disposto a aceitar para conquistar seus objetivos? Essa mulher tem 12 anos, gastou tudo que tinha, procurou todos os médicos e nada lhe adiantou, mas indo a pior. Quantos não você está disposto a aceitar para conquistar teus objetivos? Tá? O quanto você se permite perseverar? Ah, o médico diz, não tem jeito. Tem, eu vou dar um jeito, vou achar um jeito. Não tem? Tem. Né? Gastou tudo, agora acabou. Não, vamos pensar de alguma forma. Tá? Quantos não você está disposto a aceitar para conquistar teus objetivos? As multidões que seguiam Jesus, multidões dos curiosos, dos desprovidos e dos acusadores. As multidões que seguiam Jesus, Descortinando os fragmentos da história, veremos no presente tópico três tipos de pessoas, dentre outras, que faziam parte da multidão. A multidão dos curiosos, dos desprovidos, dos acusadores. Nesse ponto, cabe uma interrogação. Estamos trafegando em alguma destas multidões? Ou seja, eu faço parte de qual multidão? Essa é a pergunta. Os curiosos. O que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus, muitos né, se ambicionavam estar entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos mundos e obedece. Meus chamados irmãos, não há nada de errado, tá, que esse tipo de pessoa exista, porque tem pessoas que naturalmente eles são mais racionais. Essa pessoa, ela não age tanto por emoção, tá? Essa pessoa quer perceber, né? É, que doutrina é essa O que é isso? Vamos examinar mais de perto? Né? Esse, essa unção que vem em Cristo, qual unção é essa? Quem está usando Jesus? Né? Eu vou ouvir o que ele está dizendo, tá? Essas são pessoas racionais que precisam é, ter fundamentos para agirem. Tá? É, isso tem que ter um equilíbrio, tá? não pode ser tão emocional nem tão racional, porque se for muito racional, demora às vezes né? você tomar uma decisão para ter tua bênção, mas se for muito emocional, também Jesus fala na parábola que alguns que aceitam com alegria, ou seja, só por emoção, também rapidamente desistem diante dos problemas, tá? Então, o um ponto de equilíbrio é interessante, tá? Seja curioso, mas por um tempo, tá? Limitado para tomar atitudes. Multidão dos desprovidos. A se que estas pessoas viajavam de vários lugares, sendo pessoas de classes sociais distintas, em busca que o servo apresentasse uma solução para seus problemas. E respostas para suas dores e ansiedades. Marcos descreve que Jesus teve compaixão, pois via que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, tem pessoas que procuram Jesus para pensando né, o que é que eu vou ganhar com isso. Como é que eu vou beneficiar com a pessoa de Jesus? Tá? Deixa eu dar uma observação aqui. Não são pessoas egocêntricas mas elas estão sentindo as dores tá são pessoas doentes eles precisam não eu vou eu vou me encontrar com Jesus porque eu preciso tá são pessoas carentes tá e não tem nada errado em você buscar Jesus por tuas necessidades tá porque Cristo veio para isso o um Atos 10 38 diz que o espírito do Senhor ungiu Jesus para curar os enfermos libertar os suprimidos do diabo tá então é importantíssimo que nós entendamos cada grupo de pessoas. Os acusadores, né? Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. Convém observar que sendo muito zelosos para levar o plano que havia idealizado para a morte de Cristo, estes se valeram da multidão instigando-a para gritar pela absolvição de Barrabás, mesmo sendo este um criminoso, perigoso e ultrajante. Veja, esse grupo dos acusadores, né, eles são zelosos, é interessante, eles são zelosos da lei, mas não se permitem, tá, observar além daquela, né, vou dizer assim, além do seu nariz, tá, isso é perigoso, tá. Aquelas pessoas são sacerdotes, têm conhecimento da Bíblia, mas só, só se permitem enxergar o que eles entendem e nós se abrem, né? Para algo a mais, tá? Então, é importante nós se permitir pensar, tá? É, o que será que essa oportunidade me traz, né? Esse Jesus que disse que é o Messias, será que é mesmo? Né? Você vai ver tá? que havia alguns discípulos que são ocultos, né? Porque seguem Jesus assim, meio de longe, vão verificando, tá? Então, existem pessoas, às vezes, que não se permitem ser flexíveis e aí perdem a benção. Três grupos entre a multidão: os 70, os 12 e os três discípulos que se destacaram entre a multidão. Os evangelhos, em um panorama geral, identificaram ou identificam alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. Assistimos nas Sagradas Escrituras que muitas pessoas tiveram contato com Ele. Entretanto, devemos nos aperceber que estes três grupos conseguiram se distinguir entre os demais. É interessante, tá? Nós vamos ver cada um desses grupos. É, Lucas 10 disse que depois disso designou o Senhor ainda aos 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Estamos diante de um texto que nos mostra que Jesus escolheu 70 discípulos e os envia a cada dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de viajar posteriormente. Ou seja, Jesus faz uma espécie de marketing. Tá? Ele manda os discípulos, os discípulos curam, expulsam demônios em seu nome e depois chega o um mestre, ou seja, os discípulos são tipo João Batista, prepare o caminho do senhor, tá? Interessante, porque Paulo diz que alguém semeia outro colhe, tá? Isso é uma estratégia que Jesus usa. Os dois discípulos que se destaca entre a multidão, os membros desse grupo, dos dois, Jesus os chama pelo nome. Tá? Não dá, não é o nosso objetivo, tá? mas se nós percebermos, cada um deles tem uma história. E Jesus aceita a cada um como eles são, tá? sem exigir deles mudança. Antes, Jesus expõe quem ele é expõe seu plano, seu propósito, aceita eles do que, do jeito que eles são, para que eles tomem a decisão de se permitirem serem diferentes do que são, É importantíssimo isso, porque todos têm seu ponto positivo e seu ponto negativo, todos nós temos, tá? Mas a oportunidade de Jesus nos dá para estarmos próximos, porque esses doze estão próximos deles, de Jesus e Jesus tem esse propósito com eles, né? para lhes ensinar. Tá? Eu acho interessante, né? porque Jesus chama eles para estarem com ele, tá? lhes ensinar, lhes enviar depois para missões, né? expulsando demônios. Ou seja, Jesus treina eles tá? para a sua missão, né? para serem enviados. E nós temos os três que se destacam entre todos, né? Pedro, Tiago e João. Eles estiveram ao lado do mestre na ressurreição da filha de Jairo, no momento da transfiguração de Jesus, na noite em que foi traído e preso. Então, somente Pedro, Tiago e João seguiram Jesus a um ambiente pouco mais particular do jardim. Quando Jesus abre o coração para eles e disse, olha, minha alma está aflita até a morte. Ou seja, é muito importante, tá? Que além da multidão, você tenha amigos com quem compartilhar. Porque todos nós passamos por algum momento desafiador, tá? E é importante termos alguém para contar e assim nos permitirmos ir além daquilo que já chegamos. Muito bem, nós chegamos à conclusão, ensinamos como devemos nos portar em à multidão, mostramos que ninguém pode atrapalhar nossos sonhos e falamos que o céu socorre quem vai ao seu encontro. Meus amados, Deus vos abençoe eu desejo que vocês tenham uma excelente Escola Dominical e, mais uma vez, a você, convido você que ainda tá não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, seu like e compartilhe. E aí tem o um sininho na parte superior à direita, tá? Onde você, clicando, você vai receber as notificações todas as vezes que lançarmos novo conteúdo. Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.